Quando vai acontecer o próximo avivamento? Será que vai ser aqui no Brasil? Se você já se fez alguma dessas duas perguntas, então esse vídeo é para você. Recentemente eu perguntei o que é um avivamento para os meus filhos e para os jovens que estavam aqui perto. Eles não tinham a menor ideia do que significava essa palavra. E é por isso que eu vou começar definindo o que eu quero dizer com avivamento. Que no inglês, essa palavra significa revival. E aí você consegue perceber que o sentido contido nessa palavra é de viver de novo, de renascer. E quando as pessoas buscam saber quando vai vir o próximo avivamento, elas estão se referindo normalmente àquele derramamento espiritual, coletivo, que atinge um grupo grande de pessoas. E o exemplo histórico mais clássico que a gente tem em mãos é o que aconteceu no dia de Pentecostes, como foi relatado no livro de Atos, capítulo 2. Nesse momento Jesus já tinha sido levado aos céus e os seus discípulos estavam aguardando em oração no dia de Pentecostes, quando então veio um derramar do Espírito Santo sobre todas as pessoas ali presentes no cenáculo. Então eles começaram a falar em línguas estranhas, a profetizar, a declarar palavras de louvores e pregar com poder espiritual. E é por isso que as pessoas costumam dizer por aí que o avivamento é uma espécie de enchimento de poder espiritual e de ânimo para que a gente venha pregar a Palavra de Deus, para que a gente venha fazer uso dos dons espirituais com poder para poder ajudar as pessoas e a multiplicar a Palavra. E uma outra referência de avivamento interessante fica lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Dá uma olhada aqui comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes? Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém, vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetize ao espírito, profetize filho do homem e diga ao espírito. Assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu, porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. E nesse texto de Ezequiel fica claro para a gente que Deus pode fazer ressurgir de novo todas as coisas que estão mortas. Ele pode avivar aqueles que estão como ossos secos. E nesse caso a gente percebe que o avivamento aconteceu porque existia alguém disposto a ouvir a Deus e profetizar para que os ossos secos ressuscitem. Mas a gente percebe também, do ponto de vista histórico, que existem algumas condições para que um avivamento venha chegar sobre um povo. E uma das coisas está relacionada quando as pessoas reconhecem que estão vivendo numa condição de opressão espiritual ou opressão por conta dos governos que são autoritários ou que são corruptos. E esse povo, ao invés de buscar uma justiça realizada pelas suas próprias mãos, ela ora a Deus, ela busca a ajuda de Deus. E Deus, então, ele entra com socorro, trazendo uma solução, trazendo uma resposta, um avivamento como a gente vê algo semelhante ao que aconteceu quando Deus envia Moisés para retirar o povo da escravidão do Egito. A gente também tem o caso de Neemias que ora pedindo perdão publicamente pelos pecados dele e do próprio povo. E Deus abençoa aquela geração para poder reconstruir as muralhas de Jerusalém. A gente pode citar também o caso da eleição de Davi como rei de Israel depois do reinado de Saul. E claro que o avivamento mais importante de todos é a vinda de Jesus sobre o Estado de Israel quando ele estava sob opressão dos romanos. E só para que fique claro aqui, esse avivamento não necessariamente tem uma correlação com a restauração de um Estado político. No caso de Jesus, ele não veio ser rei de absolutamente nenhum povo aqui desse mundo. Mas se você acha que os avivamentos acabaram em Jesus ou em Pentecostes, a gente pode citar alguns deles mais recentes, como aquele que aconteceu no País de Gales, e mais ou menos no ano de 1904, e o avivamento da Rua Azusa em mais ou menos 1906. Mas deixa eu contar para você uma coisa engraçada. Eu assisti um vídeo agora de um desses pregadores famosos, e ele estava dizendo que o avivamento, na verdade, referencial para ele, foi a reforma protestante. Mas aí eu fiquei pensando comigo mesmo, o próprio Lutero não queria deixar de ser padre e Calvino era uma pessoa extremamente agressiva e autoritária, tanto que ele até batia nos próprios membros, sabia disso? Aí nesse mesmo vídeo, esse líder religioso falou sobre um avivamento para que Deus mostre qual é a maneira correta da celebração dos sacramentos. Agora eu não sei de onde esse cara tirou essas ideias, mas para mim, pelo menos, avivamento não tem nada a ver com liturgia ou apego a livros sagrados. Até porque, pensa comigo, essa seria a resposta que um fariseu daria se você perguntasse para ele como ele definiria avivamento pra gente. Agora deixa eu te contar outra coisa, sabe por que eu criei esse vídeo? Me mandaram essa semana um vídeo de um cara no meio de uma canção gospel ali, no meio de uma canção profética, ele começou a orar por avivamento. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, por que eu não faço mais esse tipo de oração? E aí eu fiquei pensando que não faz sentido que a gente tenha um avivamento sem que antes a gente tenha um arrependimento. Porque tudo se passa como se Deus trouxesse um novo derramar do Espírito para um monte de vasos furados, que na medida com que eles são enchidos, eles vão escorrendo toda aquela unção para fora e perdem automaticamente tudo aquilo que receberam de Deus um mês ou um ano depois. E o que me motivou a gravar esse vídeo é poder dizer para você que não devemos esperar que apareça algum cantor ou ministro espiritual que nos encoraje a orar por um avivamento para que a gente tenha um avivamento. E se não há espírito, se não há palavra, a gente não vai esperar Deus fazer alguma coisa. Somos nós que devemos nos arrepender primeiro. Essa história de orar por um avivamento fica parecendo para mim, pelo menos, aqueles surfistas que ficam em alto mar aguardando por aquela onda gigante para que todos eles possam escalar a onda juntos e descer nela. Mais ou menos como se fosse aquele paraplégico à beira de um poço que fica esperando a aguinha se mexer, porque se ele entrar primeiro, então o anjo vai curar ele primeiro. Então ele fica vivendo dependendo de uma expectativa. Meu irmão, o avivamento já chegou no dia de Pentecostes e aquele dia foi o cumprimento das profecias que diziam que aqueles eram os últimos dias, quanto mais os dias de hoje. E aí eu preciso te contar, Jesus já morreu, o véu se rasgou, Ele já ressuscitou, foi levado aos céus, o Pentecoste já aconteceu, você está esperando o que para se arrepender? Deus já fez a parte dEle, somos nós que devemos fazer a nossa daqui em diante. E se você se sente meio perdido sobre o que realmente você deveria se arrepender e fazer para ser cheio desse mover do Espírito, então dá uma olhadinha nessa live que a gente gravou com os irmãos a respeito do batismo no Espírito Santo. E a gente se vê nas próximas palavras. Falou!